Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou trazendo mais uma planilha de precificação de confeitaria grátis. Essa planilha que, por sinal, está muito fácil de usar, certamente vai te ajudar de vez a colocar o preço certo nos seus bolos e doces e fazer você parar de perder dinheiro. Sim, muitas confeiteiras profissionais e principalmente confeiteiras iniciantes nos procuram pedindo ajuda para precificar seus doces do jeito certo. Por isso continuamos fazendo cada vez mais ferramentas e planilhas de precificação para a confeitaria grátis. E não é para menos, fazer os cálculos e todos os custos realmente não é fácil nem para quem já é confeiteira, confeiteiro profissional. Você que está iniciando agora ou que já é profissional na confeitaria sabe exatamente como é difícil colocar preço em doces, com medo de estar tá cobrando muito por um bolo ou por um doce, a ponto de perder um cliente, ou estar cobrando muito barato e tendo prejuízo. Às vezes acaba se baseando no preço do doce da concorrente, pois vê que ela vende mais caro e ainda assim está cheia de clientes. Mas você às vezes não leva em conta que os seus custos podem ser diferentes, sendo assim o preço do seu doce também será diferente. Porém eu tenho uma coisa para te falar, você pode sim chegar até o preço certo e justo, mas para você conseguir conquistar seus clientes com o preço que vai vender seus doces e ainda assim ter o lucro que merece, terá que se organizar. Calcular e recalcular todos os gastos que tem para fazer seus doces, todas as despesas fixas, todas as despesas variáveis. E uma solução para que você faça esses cálculos corretos e de forma precisa, sem passar horas na frente da calculadora, são as planilhas grátis em Excel de precificação para confeitaria. E para te ajudar mais ainda, criamos mais uma planilha grátis de precificação para a confeitaria. É mais uma versão demonstrativa. E o melhor, muito fácil de usar. Assim que estiver usando, caso goste da planilha grátis de precificação, vale a pena conferir a versão paga também. Espera só um pouquinho que eu já te mostro na tela do meu computador como usar a planilha grátis de precificação para a confeitaria. E você já vai poder baixar mas primeiro eu já vou te convidar para se inscrever aqui no canal. E claro, já deixa sua curtida no vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas, pois eu sei que o conteúdo ainda pode ajudar muita gente. E sabendo que você gostou, a gente continua fazendo mais vídeos com assuntos como esse para continuar te ajudando. E claro, já compartilhe o vídeo também em todos os lugares que você conseguir, pois dica boa é dica compartilhada. Pessoal, essa planilha de precificação grátis nos deu muito trabalho para criar horas a fio elaborando. E ela está aqui para você no canal de graça. Sem o seu apoio nosso canal não cresce, então por favor já se inscreve no canal, Curte, comenta e compartilha. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Anderson Martins, dos canais Bolos Martins nas redes sociais. Sou palestrante e produtor de ferramentas para confeitarias há vários anos. Eu vou deixar nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Os nossos vídeos continuam sendo sobre as principais dificuldades de confeiteiras que já estão na área e também quem está começando agora. Então já deixe também um comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou dessa planilha de precificação grátis, sendo você profissional ou iniciante. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou te mostrar agora na tela do meu computador, como baixar e como usar a sua planilha de precificação grátis nessa versão demonstrativa. O link da planilha de precificação 100% de graça está aqui na descrição do vídeo. Essa planilha para confeitaria grátis vai ficar por tempo limitado. Então corre lá baixar a sua para você não perder. Mas claro, veja o vídeo até o final da explicação, pois como sempre eu tenho mais uma surpresa sensacional para você no final. Me acompanhe. Bom, assim que você acessa a planilha pela primeira vez, a primeira coisa que você vai fazer é habilitar a edição. Clicando aqui em cima nesse botão. Ah, e para facilitar o seu uso, use os botões aqui do jeito que estão, tá? Sem usar o guia das planilhas aqui embaixo. E aqui em cima você já vê o botão do vídeo tutorial e o suporte para acionar a qualquer momento. E você ainda encontra todos os nossos contatos, inclusive o meu, nesse botão aqui, suporte. Bom, antes de elaborar essa planilha, a equipe Bolos Martins analisou muitas planilhas de precificação de confeitaria grátis e completas na internet, muito boas inclusive, mas algumas muito grandes, cheias de letras pequenas e você não entendia assim, quase nada dos cálculos que estava fazendo. Aqui você vai simplesmente seguir um passo a passo, onde nossa equipe literalmente te pega pela mão e te ensina exatamente como precificar seus bolos e doces. Bom, primeiro de tudo, você vai clicar nesse botão, cadastrar ingredientes. É aqui que você vai cadastrar todos os seus ingredientes, aqueles que você usa nas suas receitas. Para não ficar digitando toda vez que vai fazer um cálculo. Você vai fazer assim, ó. é só colocar o nome do ingrediente, a marca, a quantidade na embalagem inteira. Nesse caso aqui, 395 gramas na caixinha de leite condensado. Mesmo sendo gramas, digita somente números, tá? só 395, seleciona a unidade de medida, no caso aqui é gramas, e na frente o preço da embalagem inteira, que nesse exemplo aqui a embalagem inteira do leite condensado custou 4 reais lá no mercado, lá, no, lá na loja. E depois você digita aqui todos os outros ingredientes que usa nas suas receitas. Se você tiver dúvida sobre o que digitar, é só passar o mouse aqui em cima ó, e a planilha já te diz precisamente o que você precisa digitar na célula, tá? Nesse outro quadro você vai cadastrar as embalagens que usa nas suas receitas, do mesmo jeito. nome da embalagem, nesse exemplo aqui copinho para brigadeiro, depois a marca Plastileve, nesse exemplo a gente colocou, tem 10 unidades na embalagem inteira. E o preço da embalagem inteira, que a gente pagou lá na loja, lá no mercado, foi 4 reais nesse exemplo e pronto o restante você vai ver que tá tão simples que é praticamente só escolher as opções depois é só clicar aqui em salvar e voltar que ele fica tudo salvo aqui para você e ainda você pode editar sempre que quiser para modificar o ingrediente e também os preços bem fácil assim tá bom próximo passo aqui no painel inicial é só clicar aqui em cadastrar custos fixos e também cadastro uma vez só tá a gente vai colocar aqui alguns exemplos, primeiro a energia, R$100 é, de gasto fixo por mês com a energia. Uma dica para você é se você faz seus doces em casa, tenta imaginar o valor aproximado que é para o seu negócio, se baseando na sua conta fixa, que vem para você pagar todos os meses. A mesma coisa, é claro, você faz com a água e com o gás. A gente vai usar aqui como exemplo R$50 para a água e R$60 para o gás. E mais 100 reais aqui a internet e tudo pronto você pode ver que a planilha somou todos os seus gastos fixos mensais automaticamente aqui para você e depois é só clicar em salvar e voltar e ela também deixa tudo salva aqui na planilha e ainda você pode voltar e editar esses custos a qualquer momento se tiver algum reajuste por exemplo tá bom o ideal seria você fazer todo esse controle desses custos que você tem mensais Anotando também uma planilha de preferência de fluxo de caixa separado. Eu vou deixar aqui em cima ó, é, o vídeo para você ver depois a nossa planilha de controle financeiro que também está bem completa, tá? Olha só, agora a gente vai informar a pretensão salarial. O quanto você pretende ganhar por mês ou já ganha na confeitaria. É só clicar aqui em tempo de trabalho. No primeiro campo você vai informar qual sua pretensão de salário mensal trabalhando com a confeitaria. R$ reais por exemplo. Em seguida você digita quantos dias você trabalha ou pretende trabalhar por mês, né? Digamos aqui 28, e depois quantas horas trabalha ou pretende trabalhar por dia. Vamos usar aqui 7 como exemplo. Como eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, muita gente se esquece que não é só colocar na conta os ingredientes. A sua mão de obra é muito valiosa e deve sim ser devidamente paga, e nesse caso, cobrada do consumidor final. A planilha já faz todo esse cálculo sozinha para você, com base no salário pretendido. E tudo pronto. Aqui embaixo ela faz um cálculo extraordinário. O seu dia custa R$ 71,43. A sua hora de trabalho custa R$ 10,20. E calcula até o minuto de trabalho seu que custa R$ centavos. E depois você volta aqui para o painel novamente. Não se esqueça depois de conferir a versão completa, tá? pois todas as outras funções também estarão liberadas. Para iniciar o cálculo também está muito fácil. Você vai clicar aqui nesse botão, iniciar cálculo. Olha que sensacional. Aqui você vai fazer o cálculo e entender todas as etapas da precificação na confeitaria de uma forma muito fácil e rápida. E isso tudo passo a passo e página por página. Essa daqui é a tela que você entra ao iniciar cálculo. A primeira coisa que você vai fazer é digitar o nome da receita aqui em cima. Vou colocar aqui um exemplo, bolo de chocolate. E aqui nessa coluna de ingredientes é só você clicar em cima da célula e já aparece essa setinha aqui da lista suspensa e através dela você seleciona o ingrediente. É aqueles que a gente acabou de cadastrar, que vai aparecer aqui, tá? A gente vai selecionar o primeiro aqui como exemplo, é, é, leite condensado. Na coluna da frente já aparece a quantidade na embalagem e também o preço da embalagem que a gente acabou de cadastrar e nessa coluna da frente é onde você vai digitar a quantidade usada nessa receita nesse caso a gente usou uma caixinha inteira de leite condensado como exemplo então é 395 se usar é, embalagem nessa receita é só inserir ela aqui rolando a tela mais para baixo bem prático assim, tá bom? o bom é que se você tiver dúvida como converter unidade de xícara ou colher pode acessar esse campo clicável que está escrito como converter mililitros e gramas bom, depois é só você colocar o restante dos ingredientes dessa receita e também tudo pronto só clicar aqui em avançar Aqui você vai digitar informações sobre validade e conservação nessa primeira linha ou se quiser deixar sem preencher, também pode deixar em branco, tá? Aqui nessa linha são as informações sobre o rendimento. Aqui você vai digitar quantas unidades faz com essa receita, 30 aqui como exemplo e na frente qual o peso que fica depois de pronto, mas digita em gramas, tá? Vamos usar aqui 3 kg de exemplo, né? ou seja, 3.000 mil, 3 mil gramas. O bom é que depois, além do preço da unidade, a planilha também vai calcular o preço do quilo para você. Na linha de baixo, você digita o tempo que leva para fazer essa receita em cada etapa e em minutos. Mas se você quiser digitar o total, aqui nesse campo aqui preparo você também pode tá então se o total desde a separação do, do, dos ingredientes comprar um outro ingrediente é até refrigerar ou assar um bolo por exemplo você leva nesse total uma hora aí só digitar aqui 60 que é 60 minutos aqui no quadro de baixo são os gastos extras apenas com essa receita tá Caso tenha tido divulgação, combustível, material extra, se não teve, pode deixar tudo sem preencher mesmo, tá bom? Eu vou usar aqui R$ 5,00 para cada, só para dar exemplo aqui nos cálculos. E pronto, só clicar aqui em avançar e checar o preço final. Aqui nessa página a planilha já te dá precisamente todas as informações. Você só vai informar nesse primeiro campo aqui, qual o seu lucro pretendido nessa receita. É Claro que é bem relativo, tá? Depende muito da sua região, né? Da sua cidade, da sua clientela, do doce que você está fazendo. Em alguns casos é 40%, 50%, 60%, outros é 100%, 200%. A gente vai usar aqui como exemplo 100%. E tudo pronto, não precisa digitar mais nada. A planilha já te mostra exatamente como ficou o seu caixa. Olha só, aqui na linha de baixo ela te diz que o seu custo total com essa receita foi de 43 ,85 reais 85 centavos aqui o seu faturamento total diz que se você vender todas as unidades as 30 unidades ao preço sugerido que é de 2,92 ou os 3 quilos a 29 23 vai receber o total dos seus clientes de 87 e 70 e ainda assim que o seu lucro real nessa receita foi de 43 reais e 85 centavos e aqui nesse quadro de baixo para ficar ainda mais claro a planilha já te dá precisamente o preço final. Cada unidade você vai vender a R$ 2,92 e o quilo a R$ 29,23. Aqui nesse quadro é para você calcular o desconto que dará se for vender em quantidade maior, o Cento por exemplo. E depois ainda você pode inserir a taxa de cartão de crédito ou débito, é só informar a porcentagem e a planilha também calcula para você, bem simples e fácil assim. E ainda se você achar que ficou assim muito caro ou muito barato esse preço sugerido aí para sua cidade e para sua região, faz um teste digitando o preço que pretende vender e veja aqui na frente qual o lucro que dará. Claro que você só não pode perder, tá? Bom, e assim que você verificou tudo, é só clicar aqui em finalizar. Agora o que você deve imaginar é assim, ó. O valor que você gastou com os ingredientes, nesse caso, R$ 12,60 Volta no mercado e compra outros para repor seu material. Os R$ 10,20 de mão de obra você pega e separa, pois é parte do seu salário mensal daqueles R$ 2.000 que você pretende ganhar. E R$ 21,58 de despesas, aí você guarda para ajudar nas despesas mensais da sua casa ou do seu estabelecimento e continuar investindo em divulgação e ainda você teve o seu lucro que é de 43 reais e 85 centavos para fazer claro o que bem entender investir em melhorias para fazer o seu negócio crescer ou guardar como você quiser mas o importante é você ver que como calculando dessa forma precisa você consegue ter uma visão geral de como está o rendimento do seu trabalho e valorizar de vez a sua mão de obra uma dica, para você se motivar cada vez mais na confeitaria, trace metas e objetivos de forma clara e com propósitos. Você vai ver que cada etapa concluída das suas metas, você irá ter mais ímpeto para chegar até o seu objetivo principal. Bom, depois que você verificou tudo, se tiver esquecido de mais alguma informação ou quiser modificar, é só clicar aqui em voltar. Ou só clicar em voltar ao menu inicial novamente. Viu só? Eu te disse que era muito simples para você manusear, porém é muito eficaz na hora da precificação, mesmo nessa versão de planilha grátis. Sensacional tudo isso, né? Eu espero que realmente te ajudem, foi uma forma simples que eu achei para te ajudar a não errar mais na hora de colocar o preço nos seus doces deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo dizendo qual sua dificuldade na confeitaria ou qual assunto você gostaria de ver aqui no canal tá o link para você baixar a planilha está aqui na descrição do vídeo é só clicar o download e já começa automático para você deixei também na descrição do vídeo todas as nossas redes sociais entra lá e dá uma olhadinha são várias dicas e receitas para você que está iniciando e para você que também já é profissional na confeitaria, além de muito material gratuito, tá bom? Eu vou ficando por aqui, nos vemos em breve, um forte abraço e até mais!